Quando a gente assumiu a reitoria em maio de 2018, a gente encontrou muitos desafios. Você tinha uma, uma necessidade de melhoria da infraestrutura, uma necessidade de obras que estavam paradas, inacabadas, e que a gente teve que batalhar para melhorar esse orçamento para conseguir fazer essas reformas e essas obras. A gente encontrou também servidores que estavam desmotivados, né? Muitos dos servidores, eles é, estavam aguardando anos por uma remoção, por uma redistribuição, por uma dedicação exclusiva. A gente também observava a necessidade da, do ensino, da pesquisa e da extensão terem protagonismo institucional com uma política focada no estudante. Cada campus trabalhava do seu jeito da campus é, a fazer ações desconexas e a reitoria muitas vezes estava distante dessas unidades. E a gente na gestão conseguiu reverter esse cenário e a gente trabalhou muito intensamente para que a gente pudesse avançar. Mas isso tudo mudou a partir de um trabalho sério, dedicado e com muita luta. Fortalecemos o instituto dentro de um cenário no estado do Rio de Janeiro. Criamos a Pró-Reitoria de Ensino para verticalização do ensino. Integramos Ensino, Pesquisa e Extensão a partir dos editais de fomento das semanas acadêmicas, dos núcleos e das ações e atividades dentro do nosso IFRJ. Criamos o maior programa de remoção e redistribuição da história do nosso Instituto. Fortalecemos a transparência quando abrimos os dados da Pró-Reitoria de Administração e Planejamento para que qualquer cidadão pudesse ver o investimento em cada área dentro do IFRJ. Realizamos uma compra é, integrada, cada vez mais fortalecendo o papel dos campes dentro de uma integração. Conseguimos fazer uma articulação institucional e pela primeira vez na história conseguimos duas emendas de bancada, além de aumentar os investimentos nas emendas individuais dos deputados do Estado. Criamos a, a possibilidade de trabalhar a sustentabilidade e o meio ambiente com a compra de painéis solares para serem instalados em todos os campos. A reitoria, agora, ela tem uma sede própria. A gente conseguiu adquirir um prédio para poder fortalecer o trabalho dos nossos servidores e a integração entre os campos. Isso tudo a gente fez mesmo nesse momento de pandemia, mostrando que um trabalho sério, sem um discurso vazio, a gente consegue, sim, avançar. E por tudo isso, eu estou novamente aqui, candidato a reitor, pedindo o seu voto para que a gente possa continuar avançando, porque o trabalho não pode parar. Vamos mais juntos? Vote 10, vote professor Rafael Almada.